Vimos até agora é, trabalho com variáveis e vamos ver nesse instante as constantes. Constante, como o próprio nome diz, é, são é, é uma maneira de você armazenar um dado que é constante no teu script, ou seja, eu não posso mudar ele de maneira nenhuma. Para eu definir uma constante. É, você usa a, a função define constante e Olá Mundo e aí você pode vir aqui e dar um eco constante e você vai ver Olá Mundo na tua tela. O legal de constante é que exatamente eu não posso mudar ela senão dá um erro. Isso é que ele manteve o valor original. Então, toda vez que você for ter um, um dado que ele não muda, como por exemplo centro do teu banco de dados, localização do teu banco de dados é, a configuração mesmo de é, qualquer tipo de dado de configuração do teu site que você quer reutilizar aquele dado em lugares diferentes, mas você não quer de chance nenhuma de ter aquilo modificado por alguma coisa, você trabalha com uma constante. É, você percebe aqui é o nome da constante que eu estou criando e aqui é o valor dela perceba que eu coloquei tudo em maiúsculo é, constante por padrão ele a gente define o nome todo maiúsculo para poder diferenciar de uma variável que normalmente a gente coloca tudo em minúsculo mas em PHP a gente tem uma diferença bem grande do que é uma variável do que é uma constante, porque a constante ele não tem o cifrão o cifrão ele é uma representação de uma variável então você vê o cifrão pode ser que no início você tenha um pouco de dificuldade de trabalhar com PHP e de ter que achar o cifrão o tempo todo mas o cifrão ele vai identificar uma variável de maneira muito fácil e uma leitura de um código normalmente é dificultada para Saber o que, que é uma variável e o que, que não é uma variável. E no PHP isso não existe. E trabalhando com constante, você vê que constante é, é bem claro de você o que, que é um, um, uma constante, porque ela não tem uma variável. Isso, inclusive, é um erro muito comum da, da, das pessoas, elas criam uma variável tá? normal até. E aí, na hora de dar um eco, esquece de botar o cifrão. E o PHP não dá erro. Por quê? Porque ele acha que isso aqui pode ser uma, variável, uma constante. E aí ele dá o erro aqui, olha. uso de uma constante não definida. Variável. Na linha 10. E aí, ele o pior é o seguinte. Ele assume que você está querendo, na verdade, é colocar a variável entre, entre aspas. E mostra o texto variável lá na sua tela. e Por isso que é importante a gente ter todos os, os erros. Tá? O EAL, ele vai mostrar aqui os notes e eu vejo que tem alguma coisa de acontecendo de errado. O meu, meu texto tem que estar tá entre aspas. Voltando para nossas constantes, é, eu tenho um terceiro parâmetro aqui que por padrão é falso e eu o, o, vamos deixar que falso aqui, o que acontece? Se eu fizer isso daqui, ele dá erro e mantém o olá mundo. Agora, se eu faço isso daqui, ele não dá erro, mas mantém o olá mundo. Você vê que ele manteve o valor, uma vez definida uma constante, eu não tenho como mudar o valor dela, mas não está dando erro, por quê? Porque nesse momento aqui eu defini duas constantes. Eu tenho constante com tudo maiúsculo e constante com tudo minúsculo. E isso eu posso tirar das constantes usando o TRUE. E aí você vê que ele deu erro. Por quê? Porque o primeiro aqui ele falou assim, const, variável const, constante chamada constante, com o um valor rolar e TRUE. O que esse TRUE está falando? Case insensitive. Então, se você construir um modo constante com qualquer combinação de maiúsculo e minúsculo, mas escrever a palavra constante, vai dar erro, porque falando que a constante já está definida. Então, é, eu, por padrão, crio constantes apenas com o terceiro parâmetro true. Tá? Nunca eu vou botar falso, exatamente para aumentar a segurança. Eu, o caso mais comum é exatamente eu crio uma constante com tudo maiúsculo. É, e as pessoas estão acostumadas a trabalhar com variáveis, tudo minúsculo, e aí acabam chamando a constante com minúsculo E isso aqui ainda vai funcionar, porque ele é case insensitive, então eu posso chamar a constante de qualquer maneira que ele vai funcionar Eu posso vir aqui e botar aqui ó, o echo, o constante Vamos botar aqui um, um br e aí vamos, podemos também fazer assim que também vai funcionar tem que ter que isolar muito e por fim aí vamos fazer aqui um, uma quebra de linha aqui e é a opa Aí temos uma linha agora horizontal. É, por fim, eu tenho várias constantes é, padrões do PHP, que são dois underlines, o um nome e dois underlines. O GnatBeans me tentou aqui a fazer um outro complemento, fazer aqui o digital primeiro, é, linha, letra por letra. E ele mostra o arquivo que eu estou. a linha que eu tô que ele apareceu o 16 do lado eu posso inclusive fazer assim ó. botar um dois pontos aqui ó ver que a linha já mudou e eu tenho outros tá que eu vou botar aqui comentado que é o underline, underline function que é a função que eu tô underline, underline class que é a classe que eu tô e underline, underline método que é o um método que eu estou, tá? que é no caso Function para quando a gente for trabalhar com funções e Class e Método que são para orientação a objeto, e essas são as constantes que o PHP já me dá disponível para eu trabalhar.